Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando é... Tudo bem com vocês? E hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui Que hoje eu quero falar com vocês A respeito é, de como você pode fazer uma sequência de vídeos, tá? Uma sequência coerente, tá? E que ajuda você a ranquear, tá bom? Antes, é, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo, que você possa então dar o seu like, tá bom? É, então, e lembrando do curso de ranqueamento de vídeos, tá? É, o pulo do gato, do Erivelto, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição Olha, é muito legal esse curso é, tem muita ferramenta legal Tem muita estratégia legal E realmente ele ensina como você pode ranquear melhor os seus vídeos Dependendo do seu conteúdo você fica na primeira posição Então é, vale muito a pena o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto O link aqui ó, na descrição, tá bom? É, então, vamos lá É o seguinte, é... Como que... Eu falei da importância das playlists, né, no, no vídeo passado Se você ainda não, não viu, eu vou deixar aqui o, o card aqui Ou aqui, em algum lugar aqui Acho que é aqui é, Então, é, a playlist, tá Ela, ela realmente, ela, ela, às vezes, ela, ela ranqueia melhor do que até o próprio vídeo, tá E isso já aconteceu várias vezes comigo E eu aprendi, tá é, com o passar do tempo, que é assim. Quanto mais vídeos você tiver falando sobre um, um determinado assunto, é, é melhor para você. Por quê? Talvez, é, como que funciona? assim? vamos lá, começar do começo, né? É, às vezes tem pessoas que fazem um vídeo, tá? Ele grava um vídeo, ele faz um canal do YouTube, um canal às vezes de review. Ou um canal de autoridade é mas aí ele faz apenas um vídeo e pô na deixa e esquece é, então o que acontece aí tá se você fizer um vídeo que, que vai acontecer o youtube vai entender que você fez e largou lá né então ele ele vai ele já não vai é, recomendar com mais frequência aquele vídeo para você Certo? Enquanto que se você, por exemplo, fizer um canal do YouTube Sendo ele de review ou de autoridade Sobre determinado assunto ou produto Faça, no mínimo, 10 vídeos, tá? Por quê? Porque, às vezes, você vai fazer o primeiro vídeo Ele não vai ranquear, O segundo também não O terceiro também não Mas, talvez, o oitavo ou o sétimo, né? Ranqueio, né? E aí tem ainda a, o efeito playlist e tem ainda o efeito card, né? Que é o card aqui em cima, ó, você entendeu? Que os cards também vão recomendar. Então, você, às vezes você vai ter um vídeo que vai ser melhor recomendado recomendar, ele vai rankear melhor. E com os cards, a playlist e todo o aparato do próprio YouTube, ele vai sendo recomendado é, para as pessoas, tá? isso vai melhorando o ranqueamento dos outros vídeos Ou seja, ele dá um efeito cascata né? E isso é excelente, tá? Por isso que é importante fazer Você pegar um produto ou, ou, ou algum tipo de assunto Faça a muitos vídeos, tá? Não só um, faça no mínimo 30 vídeos, certo? Porque é isso que vai ranquear o seu canal É isso que vai ranquear o seu vídeo, tá bom? Lembrando aqueles... É itens, uma boa, um bom título, uma boa descrição, um bom conjunto de tags e também é, referências nos cards tá? e na tela final que mais à frente nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos, tá? É, lembrando, curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, tá? vale muito a pena Link aqui ó, na descrição. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.